A gente vai ter, né, eu, o professor Norberto Lopes, que é professor titular da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, o, é, da USP de Ribeirão Preto, o professor Aliesia Barreiro, que é professor titular aqui da Federal do Rio de Janeiro, é coordenador do LASB, que tem uma, uma carreira, né, de uma contribuição imensa ao desenvolvimento de fármacos, coordenando o INOFAR, que é um importante INC na área, e o professor Espartaco Astolfi, que é professor titular em biotecnologia da Universidade Federal do Amazonas, também com contribuições extremamente significativas no, no, na área de biotecnologia, né, inclusive que viabilizaram a produção de insulina e outras coisas aqui no Brasil. Né. Hoje ele estava me contando também da produção de anticorpos monoclonais que tem aplicação no tratamento do câncer. Então, eu tenho certeza que a gente tem muita coisa que aprender aí. A ideia, então, é trazer agora para o evento de biodiversidade a diversidade metabólica dos seres vivos, né? que é esse que a gente vai abordar nessa mesa. E só para dar alguns exemplo, exemplos, alguns exemplos para vocês, de moléculas que já né, que são produtos da nossa biodiversidade e que integram, então, o nosso, nosso arsenal. Terapêutico para várias doenças, desde a morfina, que é tida como nosso primeiro fármaco e até hoje é utilizada né, no, no, no tratamento da dor, até a descoberta do acetil salicílico, que começa como uma molécula utilizada né, também como analgésico antitérmico, mas que hoje em dia tem um papel no, no tratamento né, das doenças cardiovasculares por seus efeitos antitrombóticos. Eu não vou falar de todos eles, vou pular aqui para artemizenina. Que na verdade é um antimalárico que rendeu o prêmio Nobel né, de Química, foi muito comemorado pela comunidade de produtos naturais, o reconhecimento, então, da contribuição dos pesquisadores ao desenvolvimento da artemisinina. E, e, de fato, no Brasil, a gente hoje teve lindas palestras mostrando a fantástica biodiversidade que a gente tem, então, a gente tem o melhor laboratório sintético do mundo. Acho que o professor Eliese vai falar aí da síntese, mas a gente tem a melhor inspiração. Né? Uma coisa que a Vanderlan pediu para eu frisar com vocês, que eu acho que é uma coisa positiva no Brasil, é que foi feita uma pesquisa durante oito anos, do que eles chamaram do barômetro da biodiversidade. Ou seja, como é que é a percepção pública do conceito de biodiversidade. E aí, aqui a gente tem os números das pessoas que já ouviram falar em biodiversidade, que conhece a definição correta de biodiversidade e a definição parcialmente correta de biodiversidade. Se a gente olhar no Brasil, comparado, né, por exemplo, com os Estados Unidos, a gente tem 95% da nossa população já ouviu falar de diversidade e 56% tem uma definição correta de diversidade, comparada a 61% e 28% nos Estados Unidos. Então, de fato, o tema tem sido bastante abordado. A gente tem já colhido efeitos aqui, eu acho que isso é importante. Então, aqui ela compara esses números né, com países do primeiro mundo, mostrando a situação do Brasil como onde se, pelo menos popularmente, a gente já ouviu falar de biodiversidade. Então, vamos lá discutir um pouco do papel da química em inventar um futuro sustentável. Aqui a Vanderlan deseja a todos uma excelente reunião e uma discussão, né? bastante produtiva no simpósio. Aqui são as palavras dela, eu só sou apenas o mensageiro. Né? Então, para dar continuidade à nossa mesa redonda, eu gostaria de chamar, então, o professor Spartacus Astolf para iniciar com a sua apresentação. Essa... Para frente, aqui, para frente, para trás e tá. Obrigado. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, gostaria de agradecer muito a Academia Brasileira de Ciências e os organizadores do evento por essa oportunidade de estar aqui. E foi, já vou dizer, foi assim, uma oportunidade ímpar. Bom, primeiro, para ter visto assim, essas apresentações excelentes, né? E depois rever alguns amigos que faziam um bom tempo, né? Fabrício e outros que a gente não se via e quase não se reconhecia mais. Né? Muito bem. É... Na realidade, a pergunta eu achei até bastante. Talvez tenha sido o Aldo Alberto que inventou esse tema. O que está escondido na diversidade biológica do Brasil, aí no caso, no nosso caso lá da Amazônia, é então vou sair um pouco da minha área, que é mais agora essa parte de engenharia genética, biologia sintética, e vou tentar falar um pouco sobre isso. Embora eu tenha também trabalhado um pouco na área genômica e muito na área de educação. Né? Atualmente estou coordenando o programa de pós-graduação da Rede BioNorte. Vou dar um toque nisso. Bom, bom, não vamos gastar tempo para falar da imensa biodiversidade brasileira e da Amazônia, né? Eu peguei alguns dados e eu já percebi que eles estão bem defasados <risos> para mostrar em relação ao número de espécies na Amazônia. E, e observe bem a quantidade. De, isso aqui eu peguei do Museu Parense -Milu de Milo mas já de sete anos atrás. Né? E plantas da ordem de 30 mil, árvores, eu peguei 5 mil, mas eu já vi hoje que é maior esse número. Então, são números aproximados, mas são números gigantes, né? Assim, em termos gerais, são da ordem de 10% da biodiversidade mundial, né? É algo incrível, né? E chama muito a atenção os, os, né, os artrópodes, de uma maneira geral, abelhas, 3 mil, borboletas, formigas, e assim se vai, né? É, tem algumas coisas assim superlativas na Amazônia, né? Isso aqui é uma suma uma, né? A nossa árvore gigante, né? Olha aqui precisa ter uma dimensão. Algumas dessas grandes árvores, da suma uma, como é que é a parte de baixo dela? Né? É incrível. E eu fiquei surpreso esses dias assim, né? Essa essa cobra foi foi é, pega ali na onde, é, em Belo Montes, no redor de Belo Montes. E aí, aqueles filmes de anaconda, aquelas coisas, eu falei, não é possível que tenha cobra desse tamanho. E, na verdade, tem. Uma outra do tamanho parecido, pegaram, descendo o Rio Madeira, acho que um navio, um barco, matou ela, mas é um tamanho meio parecido. É, 10 metros e, um, e muitas toneladas. Para pegar ela, tinha que ter um... um o guindaste, né? Nosso grande peixe que já a gente falou. Né? Bom, é... bom, eu também é, vou aproveitar, não posso deixar de falar é, que o que está acontecendo com a Amazônia é que ela está sendo carcomida pelas beiradas, né? E eu acho, eu vou mostrar aqui um outro slide. isso aqui é um slide da WWF. Mas quando você olha esse sistema aquático, né, que mantém essa floresta, claro que isso nem está com toda a capilaridade, né, mas parece um sistema sanguíneo. né? E, e o, se, se a gente sobrepor aqui o ma, mapa que nos mostraram de degradação, é, se, se isso fosse um sistema sanguíneo, nós estaríamos cauterizando os nossos capilares. Exatamente não só cauterizando, mas contaminando, porque vem agrotóxico, vem uma série de coisas. Esses dias mesmo eu estava conversando com uns jovens professores, tá, e pesquisadores do IMPA e professores da UFAM, que trabalham com peixes e, e parece seguinte: é, os cultivos de tambaqui, o Adalberto me corrija se eu estiver errado, os cultivos de tambaqui têm sido atacados por vermes. E apareceu um verme que está fazendo uma, um arraso né, na, na, nos cultivos de tambaqui. E, e o pessoal está jogando, quer dizer, não tem estudo, está jogando uma quantidade imensa de antihomítico, acho que da base de benzodiazol, se não me engano, e está contaminando... Né, contamina os tanques, obviamente, chove, vai contaminar os rios e vai. Isso vai produzir desequilíbrio. Quer dizer, o que nós estamos fazendo, na realidade, é, nós estamos matando o nosso sistema pelas bordas né, nas nascentes e contaminando. Isso é terrível, eu acho. Mais intuitivo para um biólogo molecular, do que, né, do que para vocês, mas... Muito bem. É, obviamente, coisas maravilhosas têm sido feitas. Né? Exemplo que se deu hoje de Mamirauá, por exemplo. É, muitos estudos feitos pelo IMPA, pelo Museu Paraense, Emílio Gueldi, as universidades e tal, criaram a base para se fazer, por exemplo, manejo e fazer também, é, construir sistemas agroflorestais. Né? Eu vou falar um pouquinho do Guaraná. O Guaraná na... Nativa é uma trepadeira, mas quando você planta ela fora da floresta, é um arbusto. Parece mais ou menos o tamanho de um, de um cafeiro também. Bom, como é que a, a biotecnologia podia, poderia colaborar com a conservação, por exemplo? Né? É, com métodos, por exemplo, de reprodução e propagação de espécies ameaçadas, por exemplo. Nós temos exemplo no sistema de pós-graduação dos dois casos né, no nosso sistema. É, é o, o, outro, o outro lado, que certamente a professora Vanderlan gostaria, ou quer que a gente fale, é que a partir da biodiversidade você pode produzir, é, desenvolver processos e produtos que agreguem valor à biodiversidade. Né? Isso aí vai, ajudaria economicamente as populações ribeirinhas, nativas, e isso. E o próprio desenvolvimento das próprias cidades, isso ajudaria o desenvolvimento sustentável. Claro que se as indústrias que surgissem daí fossem amistosas ao meio ambiente. Né? É, nós temos, eu estava, como eu sou coordenador do programa de pós-graduação da BioNorte, a gente, para vocês terem uma ideia, a gente tem investido muito na educação. Na área de biodiversidade em geral, agronômica, parte de saúde, a gente tem da ordem de 100 cursos de pós-graduação na Amazônia Legal. É, infelizmente, eles, só alguns do INPA, da Universidade do Pará, eles são de nível acima de 4. Mas existe muito, existe muito investimento. Não é? e, inclusive, dentro desse contexto, a gente... Montou duas redes é, de, de, de pós-graduação, pós-graduação em rede. Um foi em, em 2002, muito junto ao FAM, com o IMPA e com outras instituições de Manaus, a gente montou uma rede local. Né? Essa rede local tinha, teve da ordem de 50 professores, atualmente tem 150 alunos, esse, esse formou. Já mais de 200 doutores e mais de 100 mestres. Né? Mais recentemente, pedido do Ministério de Ciência e Tecnologia, envolvendo as, hoje as 28 principais instituições da Amazônia Legal, a gente foi criado, então, o Programa de Pós-Graduação em Biodiversidade e Biotecnologia da Rede Bionorte. É, nós somos atualmente da ordem de 200 professores, aumentou um pouco, temos 500 alunos e formamos 135 doutores. Porque também, na realidade, esse está no quinto ano, né? Esse é, esse é um bebê, isso aqui é um adolescente. Mas somando aqui, nós já estamos na ordem de 400 ano né e, e é muito interessante, a partir do centésimo doutor, a gente começou a ver diferenças. Porque eles passaram a liderar projetos, alguns montaram empresas e... E, basicamente, até hoje nós não demos conta de formar. É, é, praticamente todo o pessoal formado já conseguiu lugar, com algumas exceções. Mas, é, por exemplo, por que eu coloquei isso aí, além de informar? Talvez isso seja importante para o programa Brasil-França. Né? Mas eu coloquei isso aqui, é o seguinte, se a gente observar essas teses, na realidade, elas... Os dois programas, eles tanto permitem estudo de biodiversidade como de biotecnologia, mas a biodiversidade focalizando a biotecnologia. Então, é difícil relatar um conjunto de coisas tão grande, mas a gente vê, por exemplo, peixes, você tem uma tese que saiu recentemente, interessantíssima, o que, que aconteceu com a Assembleia de Bagres, né? no Rio Madeira, antes, porque o pessoal estudava antes, e depois da represa de Santo Antônio. Né? Na área de conservação, em Roraima, se plantou muito uma cárcia que era para servir para tirar carvão, essas coisas, por causa de uma industrialização de, e também para a produção de celulose. Só que não deu certo isso. Ficaram grandes espaços de, de uma cárcia, que, que não é nativa da Amazônia, e ela está invadindo o lavrado. <risos> então, tem tese sobre isso, como tem tese de marcadores moleculares para câncer no Maranhão, expressão gênica em Manaus. Então, é um, um, um pool bastante grande. Como a gente só tem pouco tempo, eu, eu restringi a um trabalho para contar para vocês, que talvez fale muito a respeito do que está escondido na biodiversidade. Então, sempre formando muita gente e sempre parceria. Sempre a universidade, o INPA, as instituições, trabalhando. O Adalberto, inclusive, é professor do, do programa desse. Né? Bom, é, eu vou me focalizar mais em genes e micro organismos ou micro -organismo e genes. Né? Porque dentro dessas espécies, todas que vocês falaram, são uma quantidade enorme de genes. E muito... Muitos deles estão escondidos ainda, né Fabrício? Muito bem. Ah, desde a época do, do, do, do início dos genomas, a gente coordenou, primeiro o Genoma Nacional, a gente participou, depois nós organizamos o projeto Genoma da Amazônia e fomos foi se implantando essas técnicas genômicas, proteômicas e metabolômicas lá na Amazônia. Esse foi o primeiro artigo. Eu já vou chamar a atenção. Esse é o um artigo do, do projeto Genoma Nacional. Né? Mas é, que foi o, o, o pensamento do, do genoma do cromobactéria que É uma bactéria muito abundante na Amazônia. Especialmente nos rios de água preta. O que, que chama a atenção aí? E isso é recorrente nos dados todos genômicos. Olha...